Várias pessoas entram aqui no meu canal com dúvidas a respeito de compra de imóveis, de financiamento, mas uma dúvida que, que está sempre em evidência é a respeito de pendências financeiras. Já foi inadimplente ou está inadimplente e você não sabe se você consegue comprar o seu imóvel, se você já pagou a sua inadimplência, os seus problemas com o banco, mas você com certeza já ouviu falar que existem as restrições internas e estas restrições vem colocando aí muito consumidor numa situação de vamos dizer assim castigo né e aí que entra o vídeo de hoje onde eu quero esclarecer para você se é ou não possível você comprar o seu imóvel se você já teve algum tipo de problema com o banco e você pagou e nós vamos entrar em detalhe agora então enquanto roda a vinheta senta o dedo no like aí clica em se inscrever no canal e aciona o sininho para receber as próximas notificações dos vídeos que eu vou estar postando aqui no canal canal pra você. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Márcio Guimarães, eu sou o corretor de imóveis, eu sou empreendedor e especialista quando o assunto é te ajudar a comprar o seu imóvel, a fazer lá o seu financiamento, ser aprovado para realizar aí o seu sonho. Eu venho ajudando muitas pessoas de forma geral nível Brasil, tantas pessoas que querem comprar imóveis no valor do Casa Verde Amarela, até imóveis aí de 2, 3, 4 até 5 milhões de reais. Esse é o meu papel: é dar informação, é ajudar as pessoas. Em muita gente, eu vejo e fico triste aqui no canal por não conhecer os seus direitos, então fica comigo, eu vou estar tá explicando para você aqui alguns detalhes e no final eu quero revelar também um segredo que daí você vai precisar buscar essa informação com... Oh, calma aí que eu vou chegar lá, eu vou, eu vou falar para você então assiste o vídeo até o final para que você possa ter todas as informações e entender certinho o que eu quero dizer aqui eu já fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre as restrições e nós precisamos primeiramente saber qual que é o direito da pessoa que te emprestou o dinheiro ou te fez o financiamento no, na qual você teve o teu problema financeiro? Esta pessoa física ou jurídica, né? Ela pode cobrar, ligar para você via telefone, ela pode pedir, mandar é, correspondência no teu endereço que você fez no cadastro. Ela pode também vender esta dívida num período de cinco anos para cobrar essa dívida de você. Pode vender para uma outra pessoa, mas ela não Pode, depois de cinco anos, isso mesmo, gente, ó, eu não sou advogado, mas busquei informações e alguns advogados que estão assistindo esse vídeo poderão comentar aqui embaixo. Como eu falei, eu não sou advogado, mas busco informações para ajudar pessoas. E depois que prescreveu esta dívida, veja bem, eu não tô dizendo aqui que você tem que esperar caducar e o caducou essa dívida não existe, ela existe. Tá? Porém, a lei pede para que os bancos e as empresas retirem o nome de todas as pessoas que passaram cinco anos como inadimplente. Quando nós chamamos lá que tem o um nome sujo, essa é a expressão mais conhecida, mas quem tem o um nome sujo, uma telespectadora aqui, uma. Uma inscrita provavelmente colocou aqui no canal que quem tem nome sujo é político. E nós pessoas são inadimplentes, né? Então quando nós temos o nome, como nós somos inadimplentes, ficamos durante cinco anos. E depois desses cinco anos, nós temos o nome limpo. E aí que entra o assunto do vídeo que você vai até um banco. Muitas pessoas me perguntam, ah, eu tive lá um problema com o banco, não paguei, quero buscar um crédito. Aí o que que acontece? Já ouviu falar nas restrições internas que fica lá dentro daquele banco e qual que é o maior problema este essa restrição o teu nome vai para o src se eu não me engano que é no banco central e toda vez que um banco consulta o teu cpf ele vai lá e vê que você tem uma restrição que não deveria interna dentro de um banco e você não consegue o crédito né e o que que na verdade é isso isso na verdade nada mais é do que um castigo e também existe aqueles casos que muitas pessoas pagam a dívida você liga lá para o banco e diz lá no banco ó, minha dívida aí eu peguei mil reais e hoje tá em 30 mil reais e eu não tenho como pagar tudo isso e o banco faz um cálculo ele é bonzinho para você e ele te permite é, pagar lá cinco mil reais daquela dívida né de 30 mil. Nada mais é do que a dívida realmente que você deveria para o banco. Que você paga os 5 mil lá em 10 prestações de 500 reais, por exemplo. Só que o que acontece? Muitas vezes, esse banco diz o seguinte. ó Você não pagou os 30 mil. Então, vai ficar aqui dentro que você... Eu queria receber os 30. Você não pagou. Você me deve os mil. Os, você pagou os 5 mil. Então, eu não te empresto mais dinheiro. E o que, que isso é? Restrição interna. Obviamente, né? Então, quando você é inadimplente obviamente dentro desse período, nenhum banco vai te oferecer crédito, porque você tem um problema com algum banco ou alguma entidade financeira e não consegue cumprir com as suas obrigações. Até aí tudo bem. A partir do momento que você pagou ou Passou os cinco anos, os bancos deveriam, eles deveriam retirar o seu nome e não existir nenhuma restrição interna. E é isso que acontece? Escreve aí para mim se isso está acontecendo com você e se você, obviamente, se teve algum tipo de problema e pagou com, com certinho, com todas as parcelas que você negociou e o banco mesmo assim não te dá crédito. Isso está acontecendo com você? Eu quero ouvir a opinião de vocês que estão me assistindo aqui. E aí o que que eu pesquisei conversando com alguns advogados, eles me disseram. Até conhecimento a gente vai buscando vai ouvindo falar na Constituição nós ouvimos falar sobre a Constituição eu até deixei o meu celular aqui e eu queria ler para vocês porque às vezes a gente não tem esta informação a gente precisa saber para que a gente possa buscar os nossos direitos né você tem o direito de comprar um imóvel se você pagou a sua dívida você tem o direito de satisfazer a sua família não é porque você não pode ter um problema como esse para o resto da sua vida e a Constituição Federal de 1988 lá no Artigo 5, tá escrito aqui, ó. Vou, vou, vou mostrar aqui para você, não sei se vai dar para você ver aqui, ó. E sobre caráter perpétuo, né? Por que, que eu tô mostrando isso daqui? Porque o que os bancos fazem com, com as pessoas, né? Eu falo isso porque eu. Passo e passei por isso Eu tive uma dívida por muito tempo E paguei essa dívida E eu não consigo crédito né? Então quando eu falo pra você eu não tô apontando o dedo Eu tô apontando o dedo pra mim Porque eu fui sim um consumidor Muito desesperado Comprei, fiz, me quebrei Hoje eu sou um investidor E justamente tenho o um controle Da minha vida financeira E passei por todos esses setores Então por isso eu gosto de compartilhar aquilo para que você hoje se está tendo problemas financeiros com vários vídeos que eu venho postando aqui consiga ter alguns exemplos e informações para que você também possa conseguir ser hoje um investidor ter um bom dinheiro não sou rico não estou rico mas tenho uma condição de vida graças a deus muito boa conforme o meu trabalho e as coisas que eu venho aprendendo também aí pelo youtube então o que, que diz lá quando você na verdade não consegue crédito e esse banco te deixa lá é com esse castigo vamos dizer nada mais é do que um castigo perpétuo né? e a constituição diz exatamente isso, que não é possível de caráter perpétuo algo né, específico como uma restrição, não pode isso não pode acontecer, existem não sei se vocês sabem, a gente estudou isso lá quando eu estava no segundo grau falando sobre a constituição abaixo da constituição existem lá as leis federais né? e eu não entendia muito bem isso a lei federal, ela não pode sobrescrever, ela não pode ir contra a constituição como a lei estadual não pode ir contra a federal a lei municipal não pode ir contra a estadual e a estadual federal e assim sucessivamente existe o poder lá legislativo né que é o poder que cria as leis né e existe também o poder judiciário o judiciário são aquelas pessoas que nos defendem são os advogados e é justamente essas pessoas que nós precisamos ter ao nosso lado para que possa buscar informação e você ter no seu direito. Já ouviu falar no Código de Defesa do Consumidor, que se eu não me engano é uma lei federal? Ele diz o seguinte, olha que impressionante a respeito dessa situação aí das restrições internas do banco. Ele diz o seguinte aqui, ó. CDC tá aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Código de Defesa do Consumidor, artigo 39. Eu vou ler pra vocês e diz o seguinte. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, recusar o atendimento das demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com uso e costumes ó, elevar sem justa causa o preço do produto e dos serviços tem um aqui que era aqui ó essa aqui que eu queria ler para vocês que é o 9 olha aqui ó vou complementar com a parte de cima aqui ó é vedado ao fornecedor de produtos e serviços vou no 9, recusar a venda de bens ou prestação de serviço diretamente a quem se dispõe a adquiri-lo mediante a pronto pagamento ressalvados de casos de intermediação regulados em leis especiais então o que que isso aqui quer dizer não pode existir restrição interna caso você já tenha acertado com o banco problema do banco se aceitou a sua negociação se você negociou você não é mais inadimplente você tem o direito de comprar o seu serviço o seu produto que está sendo disponível certo Bom. Então, o que, que tem acontecido aí na questão do de financiamento, eu tenho percebido. Óbvio que também ninguém é obrigado a prover, né? A criar provas contra si mesmo. É óbvio que um banco ele não vai fornecer informação dizendo que ele está recusando o crédito devido a restrições ou internas. É óbvio que isso não vai acontecer, mas você vai saber. Talvez você não queira falar isso para a pessoa que está buscando crédito, mas você vai saber que é. Então, qual é o meu conselho? Respondendo a pergunta do, de, de se você é possível ou não comprar imóvel com restrição interna, eu vou dizer para você que não vai ser possível comprar, mas você pode comprar. Para isso, você vai ter que buscar uma ajuda de um advogado e pedir para ele, eu até anotei aqui porque eu vi um advogado falando sobre isso na internet, eu até deixei escrito aqui, você vai pedir para ele entrar com uma ação declaratória de inexistência de débitos com pedido até de dano moral porque você não pode ter uma restrição perpétua por você ter pago alguma dívida ou por você ter deixado de pagar é óbvio gente que eu não estou aqui com neste vídeo pedindo ensinando as pessoas a serem caloteiras porque ficar cinco anos com restrição é uma pena é realmente você deixa de conquistar muita coisa e eu costumo dizer que puxa nossa vida para baixo quanto eu passei por isso minha vida não é eu não conseguia me desenvolver a partir do momento que eu comecei a criar algumas atividades para mim, na minha vida profissional, pagar minhas dívidas, conseguir fazer mais dinheiro conseguir, eu comecei a dar a volta por si e é isso que eu tento ensinar para as pessoas em alguns vídeos aqui no canal então busque um advogado porque você sim, independente se você já teve problema ou tem problema, você pode conquistar se você ainda é inadimplente não vai conseguir financiamento mas se você já foi ou se você pagou ou se você já está pagando o seu comprometimento, você sim tem o direito de buscar o seu crédito claro, conforme o teu, teu Lerite, as tuas informações de renda para aquele determinado projeto que você quer ir financiar, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje espero que você tenha curtido, se você curtiu me ajuda, dá um like aqui no canal deixa aqui o seu, a sua inscrição para que a gente possa crescer na comunidade vários vídeos assim como esse, possa chegar no maior número de pessoas, se você quiser também receber as minhas notificações quando eu postar vídeos, é só clicar aqui no sininho. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!